Para, senhor, Mulu. Ah, eu tô... Ai, eu, eu. Meu pai, oxalá, é o rei, venha me valer. E o velho omburu, adotou a, a balua. E. e o velho omburu, adotou a balua. Ei, adotou a avalua Tu balua e a tutu papá, a tutu abalua a tutu é orixá, meu pai oxalá. do é. aí.